Pessoal, seguindo aqui a nossa aula, ah, eu fiz aqui um plano e muita gente às vezes baixa alguma coisa, alguma uma textura na internet, bacana e quer jogar aqui, ó, tá? É, eu vi muita gente trabalhando o seguinte, eu achei que tu abriu o meu minha pasta de textura, vou pegar qualquer uma aqui e até a gente se achar para qual pegar aqui é difícil, né? Vou pegar uma textura de, a ah, pode ser essa aqui, ó, tá? Eu vou Arrastar. Tem gente que faz isso aqui e arrasta aqui, ó. Vamos arrastar aqui bonitinho. Tá? Isso aqui tá errado. Se tu for renderizar, isso aqui não vai aparecer. É uma imagem, tá? E não é textura, é uma imagem. Como é que a gente pode fazer é, pra vir aqui essa textura, tá? Opa. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. A gente tem duas opções. Ou a gente vem aqui. Importar. Deixa eu pegar aqui meu pen em JPG. Vou procurar onde é que estão tá minha, minhas texturas. Veio com a pasta que eu olhei aqui. Foi aleatório aqui, né? Então, ó. Aqui, ó. Isso eu vou usar como imagem, como foto adaptada ou textura. Se tu quer usar como textura, com textura. Tá? Então, tu vem aqui, ó. E coloca aqui. Ok? Olha só. Ela já se, se, se ajeitou aqui no, no espaço dela, tá? Ó, pra aumentar, pra mexer nela aqui, a gente pode mexer usando, ó. Aqui, ó botão direito concluído tem outro jeito de da gente fazer isso aqui também que é pelo balde de tinta a gente clica no perfil aqui a gente vai editar a gente vai lá na pasta onde é que a gente está trabalhando em textura a gente vai escolher outro ó tá aqui tá esse aqui é feio tá mas é mas é assim tá vamos pegar o um melhor aqui né O que você tem que fazer aqui ó é arrumar isso aqui, tá? Ó, tem que clicar aqui nessa opção para desbloquear e pode arrumar. Tá? Ah, não tá dando certo para arrumar aqui, então botão direito, textura, posição. tá? E com a posição aqui, tu pode mexer a vontade aqui, tá? Mas é diferente que se a gente usar para fazer o estampar uma, vamos por um tapete, tá? Fazer uma estampa de um tapete, de um, de um acolchoado, sem plugins, é outro modo, tá? Que é projetar texturas. Então essa parte de texturas aqui é mais simples. Deixa eu dar um pause para abrir aqui um, pra abrir um, um acolchoado aqui a gente testar, tá? Aqui, ó, já abri aqui meu acolchoado, tá? Eu quero mudar isso aqui, ó. Eu não vou, eu vou trazer lá a minha textura, não vou trazer ela assim, tá, gente? É eu vou fazer aquela, o esquema que, que a gente fez ali do pra procurar texturas. Tá? Vamos vir aqui. É, deixa eu procurar novamente as minhas texturas. Vou usar essas texturas aqui, tá? Não tem nada a ver com o cão, mas eu vou colocar pra gente poder é, trabalhar em cima. Tá? Então eu vou vir aqui. Eu venho no balde de tinta. Clico, conta gotas, editar, vou procurar minha textura. Clicar novamente onde é que estava minha textura, tá? Lembrando que quando tu puxa aqui não fica no mesmo lugar pra gente poder trabalhar. Então vamos pegar aqui. Vamos pegar essa aqui do, do, que a gente usou lá na, na outra também. Olha só como é que ficou. Ah, vou aumentar. Não, vou aumentar mais aqui. Olha só como é que ficou, gente. Tem coisa errada aqui. Então, esse aqui é já é um jeito diferente pra gente usar, tá? Nem sempre dá certo desse, desse modo aqui de a gente importar. A gente vai fazer aqui, ó? Eu vou desassociar isso aqui. Esse, essa coxa a gente vai fazer aqui ó a gente primeiro vai fazer aqui um plano tá é, pode ser até um pouco do tamanho, até um pouco maior que esse, esse acolchoado, a gente vai inverter a face tá a gente vai vir aqui, arquivo importar Vou pegar aquela esse aqui ó, ó. Usar como textura, tá? Não esqueçam de usar como textura. Ó, beleza, né? Deixa eu vou criar um grupo desse aqui pra me colocar por cima do da... da cama aqui, tá? A gente precisa nessa parte aqui. A gente tem que arrumar do jeito que a gente quer que apareça aqui a estampa. Só um exemplo, tá? tô usando piso aqui no na coxa da, da cama, tá? O que, que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou desbloquear isso aqui primeiro. Vou desbloquear posso até aumentar se eu quiser, tá? Posso, é, como a gente, eu falei antes, aqui a gente pode mexer na textura. Textura, posição, a gente pode arrumar a posição que a gente quer, que fique nesse plano. O que, que eu vou fazer agora? Pegar o botão direito, textura, aqui ó. O que, que eu vou escolher aqui na textura? Projetada, ou seja, ele vai pegar essa textura aqui e projetar aqui embaixo. Então, eu vou pegar meu balde de tinta. Já está projetada. Clico em conta gotas e clico aqui embaixo. Olha só. Se eu arrumar como eu, como eu quiser aqui, mexendo o tamanho dela fica assim. Olha aqui, ó, tá? Nem sempre dá vai dar para a gente pegar isso aqui, editar e procurar por aqui. Então a gente tem que pegar a imagem, importar como imagem posicionar ela em cima do, do lugar onde a gente quer e colocar a textura projetada, tá? É bem simples essa parte aqui, tá? Ó, então, a gente vai para a próxima aula, que essa aqui foi fácil, né? Então, não importe imagens, é, os PNG, o JPEG como imagem, tá? Mandem para cá como textura, beleza? Até a próxima aula.